Alô, estudiosos! Estamos aqui novamente para falar um pouquinho da nossa matemática financeira. É, vamos falar hoje do autoestudo 1. É, o autoestudo 1 ele vai ser composto pelos juros e descontos simples e composto. Pessoal, o que é o juro simples? O juro simples, tem lá o J, é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Legal? Então, isso é o juro simples. É, nós sempre vamos necessitar da fórmula do montante para calcular ah, os exercícios, aquilo que nós vamos trabalhar com relação ao juros simples. Então, é, quem é a fórmula do montante do juros simples? A fórmula do montante do juros simples é montante é igual ao capital que multiplica, você tem um parênteses lá, você vai colocar 1 um mais a taxa vezes o tempo. Tá. E se nós verificarmos assim, é, essa, essa fórmula... Ela é, se nós formos desenhar, né, ver qual é o comportamento do juro simples, nós vamos verificar que o juro simples é linear, show de bola, tanto o juro quanto o desconto. Depois, naquela lista de exercícios, ali nós vamos falar um, vamos aprofundar um pouquinho mais. E com relação ao juro e desconto composto? O juro composto, o gráfico dele, a curva, é uma exponencial. É, então, eu tenho aqui agora para apresentar para vocês como que fica aí, então, é, as situações do desconto, ou do, perdão, do juro composto. É, qual é a diferença do juro simples para o juro composto? O juro composto, sempre a capitalização dele, ele vai ficar, ele, ele, é, nós vamos necessitar da capitalização anterior. Então, sempre o juro composto, ele é feito em cima da capitalização anterior. Legal? Então, é, vou mostrar para vocês agora como que ficaria, então, a expressão do juro composto. Qual que é a diferença dos dois? Então, nós temos aqui o nosso material de estudo. Aqui, então, nós temos a curva do juro composto, que eu falei agora há pouco que é uma exponencial. E esta fórmula é o elemento, a fórmula genérica para nós aqui, ó, com relação a quem seria o montante do juro composto. Então o montante vai ser dado por capital, que multiplica 1 mais a taxa, elevado ao tempo. Então este expoente elevado é que nos dá essa curva exponencial. Claro que aqui agora nós fizemos assim uma, é, uma distribuição aqui, é, como que ficaria, então, uma expressão, uma fórmula, se eu quisesse encontrar o capital? Então, da fórmula genérica, nós temos que o capital é dado por esta fórmula aqui, ó, que seria o montante, que vai dividir por 1 mais a taxa elevado ao tempo. Também temos aqui a fórmula para o cálculo do período. O período, nós sabemos que é o tempo, é o nzinho. Então, quem seria o nzinho? Seria o log do, da divisão do montante pelo capital, tudo isso dividido pelo logaritmo de 1 mais a taxa. Claro que ali, daqui um pouco nas listas de exercício, a gente vai explicar tudo isso. E se eu quiser calcular, então, a taxa? A nossa taxa, o nosso i, ela vai ser dada pela raiz enésima da divisão do montante pelo capital, menos 1. Um. Pessoal, é muito importante... É calculadora para nós fazermos as nossas contas dentro da matemática financeira. E é, o que nós utilizamos e o que o planeta inteiro utiliza para esse tipo de atividade, esse tipo de conta, é HP-12C. Claro que é, nós é, no nosso material nós indicamos assim uma muitos vídeos, muitas aulas explicativas como utilizar HP 12C. Então nós vamos partir do pressuposto básico que você já conhece alguns elementos HP 12C e, é, e à medida que você vai tendo é, dificuldade ou alguma situação, você vai entrar em contato conosco e nós vamos dizendo o que, que tem que ser feito. Mas todos os exercícios, todas as atividades que nós postamos ali, todas elas são auto-explicativas, como que se vai desenvolver o material, como que se vai resolver o exercício. Então nós temos ali agora aplicações que são o exemplo 1, 2, 3 e 4 do, do montante do juro composto, os quais é, vocês assistirão no vídeo que nós vamos disponibilizar na plataforma. Então o que seria importante mais aqui com relação ao nosso é, autoestudo 1? É sempre importante quando você lê a atividade, lê o exercício, você vai lá e coloca. O que, que ele está falando? Está falando do capital? Está falando do montante? Está falando da taxa? Está falando do tempo? Você descreve o que, que ele pede. Uma informação muito importante. Sempre a taxa e o tempo tem que estar na mesma unidade de medida. Ah, se é mês, tem que ser mês. Se é anual, anual. Bimestral, bimestral, etc, etc. É mais. É, pessoal, não deixem de fazer os exercícios. Os exercícios são muito importantes. Claro que é, a matemática ela exige uma certa disciplina. Se você possui essa disciplina, você não vai ter dificuldade com isso. Legal? Logo mais vamos comentar os nossos Autoestudo 2. Um abraço. <música>